Neste vídeo, falaremos um pouco sobre a seleção utilizando o intervalo de cores. A ferramenta intervalo de cores funciona de uma forma parecida com a varinha mágica. Sua função é selecionar cores similares conforme a tolerância escolhida. A diferença é que ela possui uma pré-visualização, que facilita no processo de seleção quando não se tem certeza de qual é a melhor tolerância a ser utilizada. Neste vídeo, vamos utilizá-la para selecionar toda a mancha de tinta vermelha desta imagem. Para utilizar essa ferramenta, selecione o item Intervalo de Cores, presente no menu Selecionar. Em seguida, clique sobre uma área da imagem que representa a cor que você pretende selecionar. Ajuste o item Grau de Seleção até que a área em branco de pré-visualização corresponda à área que você pretende selecionar. Cuidado para não aumentar muito esse nível. Caso contrário, a seleção começa a incluir cores que você pode não querer.